Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso de Algoritmos e Programação 2 e na videoaula de hoje eu vou apresentar os principais conceitos que serão trabalhados no transcorrer deste módulo Basicamente o intuito principal deste módulo é permitir que vocês tenham contato com o conceito de recursividade que é um conceito muito utilizado para alguns algoritmos específicos e que costuma trazer bons ganhos de desempenho na prática então na primeira unidade desse módulo a gente vai trabalhar a definição de recursão e o que são algoritmos recursivos e na unidade 2 a gente vai trabalhar algoritmos de busca que representam uma aplicação direta do conceito de recursividade. E ao final deste, desta apresentação eu vou apresentar um resuminho para vocês do que foi visto. Então na primeira unidade onde a gente vai tratar de recursividade e algoritmos recursivos, primeiramente... É bom vocês entenderem que até o momento a gente desenvolveu programas que usam variáveis, que são regiões de memória, que a gente coloca informações, estruturas condicionais, que são if, else, estruturas de repetição, que são os laços, e a gente também usa funções para modularizar aqueles códigos que a gente gostaria de reutilizar. E aqui tem um exemplo especificamente de funções, que é onde o conceito de recursividade vai entrar, a gente tem um exemplo de criação de uma função, duas funções simples, na verdade, a gente tem a função 1, que recebe um valor como parâmetro, faz uma soma em cima desse valor, depois faz uma multiplicação em cima desse valor, e essa função 1 invoca uma outra função, uma função diferente, chamada função 2, que recebe esse mesmo valor e depois faz uma simples divisão com esse valor. Então, esse padrão que vocês estão vendo aqui costuma ser o padrão clássico, que é o que a gente chama de padrão estruturado para resolver um problema, onde a gente, através de uma função, invoca outras funções e umas vão colaborando com as outras. Porém, em alguns problemas, também é útil que uma função ela chame a si mesma para resolver um problema. Diferente do que a gente enxerga aqui, onde a gente tem uma função 1 invocando uma outra função 2, em alguns casos, em algumas resoluções, é comum, por exemplo, que a função 1 invoque a própria função 1 para resolver o seu problema. E é aí que está exatamente o conceito de recursividade que a gente vai trabalhar neste módulo. Parece algo estranho, mas na vida real a gente também faz isso. eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem o que seria o conceito de recursividade na vida real. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem uma casa, que ela tem quatro partes importantes, quarto um, o quarto 1, o quarto 2, o banheiro e a sala, os quatro cômodos, vamos assim dizer, da casa. E vamos supor que a gente tivesse um objetivo principal nesta casa, neste momento, que seria arrumar a casa. É, vocês já devem ter arrumado alguma casa e sabem que não é de uma hora para outra que se arruma uma casa. Por exemplo, aqui uma casa com quatro cômodos. Para que a gente consiga arrumar uma casa dessa natureza, a gente poderia pensar o seguinte, poxa, não vou tentar arrumar a casa toda de uma vez. Eu vou tentar arrumar a casa por partes, arrumar a casa por pedaços. Então, o que eu vou fazer? A definição de arrumar a casa, ela vai ser dividida em arrumações menores. Então, para arrumar a minha casa toda, primeiro eu vou arrumar o quarto 1, um, ou seja, eu peguei o meu problema, que era um problema grande, arrumar a casa toda e dividir em problemas menores, mas a tarefa continua sendo a mesma, a tarefa continua sendo a arrumação, só que agora eu vou primeiro arrumar o quarto 1, um, depois eu vou arrumar o quarto 2, depois eu vou arrumar o banheiro e depois eu vou arrumar a sala. Então eu peguei o problema de arrumar e continuo arrumando, ou seja, como se eu tivesse invocado a solução do mesmo problema, só que agora para uma instância menor, eu estou diminuindo o tamanho daquilo que eu quero trabalhar. Ok, agora ao invés de ter um problema Eu tenho quatro problemas menores Mas se a gente pegar aqui A arrumação do quarto 1 Dependendo do tamanho deste quarto Pode ser que eu ainda consiga Dividir essa tarefa em tarefas menores Então A gente pode é, utilizar o conceito de recursividade Para fazer com que uma função Ela resolva um problema Usando chamadas da própria função Só que para problemas menores Isso se encaixa bem para problemas que têm algumas características específicas, que é justamente o que vocês vão entender neste módulo. Que tipo de problema que é interessante a gente usar o conceito de recursividade e que tipo de problema não é interessante utilizar esse conceito. E o conceito de recursividade é como se ele simulasse um laço. Então, quando você vai chamando você mesmo, você vai criando uma espécie de estrutura de repetição. Basicamente, um algoritmo recursivo, ele segue alguns passos para você conseguir desenvolver um problema, resolver um problema utilizando esse conceito. Então, esse aqui é um passo muito genérico, para alguns problemas pode ser que você faça coisas a mais do que isso, ou coisas a menos, mas em linhas gerais é assim que funciona. A gente pega um problema grande e o primeiro passo é dividir esse problema em problemas menores. Esses problemas menores a gente leva para um passo dois e a gente resolve eles utilizando a própria função, que foi exatamente o que a gente fez aqui na questão de arrumar a casa. A gente tinha um problema grande, que era arrumar a casa, o nosso primeiro passo foi dividir em problemas menores. Então, arrumar a casa vai ser arrumar o quarto 1, um, quarto 2, o banheiro e a sala. E aí a gente fez uma chamada recursiva, a gente invocou o problema da arrumação, para esses problemas menores, que é o passo 2, que a gente costuma aplicar em uma solução recursiva. A gente resolve os problemas com a própria função, só que em algum momento a gente tem que parar de dividir o problema. Se a gente só ficar dividindo em problemas menores e resolvendo recursivamente, dividindo, resolvendo, dividindo, resolvendo, a gente não vai parar nunca, né? a gente vai criar uma espécie de laço infinito aqui utilizando recursão. Então, em algum momento, uma, uma recursão precisa ter o que a gente chama de condição de parada, que é o passo 3. Eu vou parar quando a solução for pequena o suficiente, ou quando eu acreditar que aquela solução já está resolvida. Então, esses são os passos clássicos. Às vezes, a ordem com que a gente faz isso muda um pouquinho, dependendo do algoritmo recursivo que a gente está desenvolvendo. Mas, no transcorrer desse módulo, vocês vão manipular diferentes algoritmos recursivos e vão ver isso acontecendo na prática. Então, por exemplo, mais uma vez aqui na questão do quarto, dividir o problema do, da arrumação da casa seria dividir a arrumação da casa em problemas menores, em vários cômodos. Resolver os problemas seriam as chamadas recursivas que a gente vai fazer para arrumar cada um dos quartos, porque o problema continua sendo o mesmo, a arrumação. E quando que a gente vai parar? Quando a gente tiver em um desses pequenos problemas um tamanho suficiente que já não faça sentido mais eu continuar arrumando. Então, por exemplo, eu vou parar a minha arrumação do quarto 1 quando a cama já estiver pronta. Para mim, é o nível final de arrumação. Então, toda recursão precisa ter uma condição de parada. Basicamente, uma recursão então ela segue estes passos aqui que estão descritos nessa figura. Primeiramente, o passo 1 de uma recursão é dividir um problema e resolver este problema, fazer chamadas recursivas. E é comum, depois que a gente faz uma chamada recursiva, a gente dividir de novo o problema. A gente faz as chamadas recursivas para resolver esse problema, a gente divide e faz chamadas recursivas, então é muito comum a gente dividir e chamar recursivamente, dividir chamar recursivamente. Então, como a gente está dividindo de maneiras sucessivas um problema, a gente só espera que em algum momento a gente entre nesse passo 3, onde a gente fale, olha, eu não tenho como mais dividir, eu já cheguei o problema num tamanho mínimo suficiente, Agora eu, vou, agora eu vou parar de dividir este problema. E aqui em alguns casos, alguns casos, por exemplo, no momento que a gente para, a gente começa a combinar aqueles pequenos pedaços, por exemplo, para poder gerar uma nova solução. Então, esses são os princípios básicos que a gente costuma seguir, os passos básicos no desenvolvimento de um algoritmo recursivo. Quais são as vantagens da recursão? A principal vantagem, na verdade... Vocês vão perceber que para alguns problemas com características específicas, a recursão ela é quase que uma implementação direta do problema. Você vai lá, você olha para o problema e você fala, nossa, se eu usar recursão, basta eu aplicar diretamente a definição do problema em uma função e o problema já vai estar resolvido de maneira muito objetiva. Ao ponto que se a gente estivesse usando uma solução interativa comum, com laço, com estruturas condicionais clássicas, de repetição clássicas, a solução não seria tão direta não seria, e seria mais trabalhosa, inclusive. E a principal desvantagem de um algoritmo de recursivo é o seu maior consumo de memória. Porque quando a gente faz uma chamada recursiva, a gente está criando chamadas para a própria função. E quando a gente chama a própria função, existe um custo clássico para uma chamada de função você tem que empilhar os parâmetros da função, armazenar aquelas informações, você tem que armazenar onde você estava anteriormente a chamada da função, e tudo isso incorre em um maior custo de memória. Então, a recursão, ela é indicada principalmente quando a solução é interativa, simples, direta, ela não é possível. Então, você começou a desenvolver um problema ali. Você percebeu que ele tem uma característica recursiva, que vocês vão estudar o que seria essa característica recursiva nesse curso. E mesmo assim você não está conseguindo implementar uma solução interativa, porque o ideal é, é inicialmente implementar uma solução interativa. Não deu certo? Então vá para a solução recursiva, que ela é mais direta, apesar de ter esse maior consumo de memória, ela vai permitir com que você resolva um problema com determinadas características de um jeito mais objetivo, de um jeito mais direto. Vocês vão ver nesse curso, por exemplo, algoritmos de busca sendo resolvidos com recursão, e no próximo módulo, vocês vão ver, por exemplo, algoritmos de ordenação sendo resolvidos com recursividade. E os algoritmos de ordenação ótimos, né, os que apresentam o melhor desempenho na prática, possuem uma solução recursiva, para vocês terem uma ideia como é, esse conceito funciona de maneira objetiva, prática e funcional para algoritmos como ordenação, por exemplo. Dito isso, a gente vai ver na unidade 2 a primeira aplicação do conceito de recursividade, que vai ser em algoritmos de busca. O problema da busca é um problema mais básico e mais direto também de ser explicado quando a gente lida com recursividade, onde a gente tenta buscar uma informação em um conjunto de valores então aqui eu tenho um exemplo onde eu quero encontrar um valor x em um vetor eu tenho esse valor x no meu exemplo aqui, 16, e eu tenho um vetor onde eu simplesmente quero saber se o 16 está presente ou não neste vetor então o clássico aqui, que a gente chama de busca sequencial, é a primeira busca que a gente imagina na cabeça que é uma busca inclusive que não é recursiva, e uma melhoria em cima dessa busca, já utilizando o conceito de recursividade já tentando ali é, imaginar um vetor com uma característica mais favorável É o conceito de busca binária Onde a gente vai aí conseguir aplicar o conceito de recursividade Então a gente vai estudar essas duas buscas nesse curso A busca sequencial é a estratégia mais básica Basicamente eu vou procurar o elemento em todas as posições Então usando esse mesmo exemplo aqui Eu vou procurar o 16 na primeira posição Vou ver que ele não está lá Vou procurar na segunda, procurar na terceira, na quarta, na quinta Até que eu acho esse elemento na sexta posição então, eu preciso obrigatoriamente passar por todas as posições ou eu paro no momento que eu encontrar o elemento. É isso que a gente chama de busca sequencial ou busca linear. Então, a busca sequencial, apesar dela possuir algumas variações que podem eventualmente trazer um pouco mais de ganho em relação à implementação de uma busca sequencial básica, na prática, ela é menos eficiente que a busca binária. Pensando aqui na pior situação, se você tem um elemento que está na última posição, você vai ter que passar por todas as posições. Então, a gente tenta, com a busca binária, conseguir algum ganho em relação à busca sequencial, porque o problema da busca é um problema muito prático e utilizado em diferentes tipos de aplicação. Então, a gente consegue fazer uma melhoria em relação à busca sequencial e criar uma estratégia que seja mais eficiente para buscar um andamento no vetor, utilizando o conceito de recursividade, que é a definição de busca binária. Então, a busca binária, ela assume primeiramente, para que ela possa funcionar, que todos os elementos dentro do seu vetor, eles estão ordenados. É um pré-requisito para que a busca binária funcione. E neste contexto, ela é mais eficiente do que a busca linear. Então, para que vocês possam entender como a busca binária faz esse milagre de ser mais eficiente do que a busca linear, eu peguei o mesmo vetor que a gente utilizou no exemplo anterior e agora eu estou buscando o elemento 19. Como o meu vetor ele já está ordenado, esse é um pré-requisito, a busca binária, ao invés de sair desde a primeira posição já procurando o elemento, ela já procura o elemento na metade do vetor, e vocês vão entender o porquê. Então, primeiro ela vai perguntar, o elemento 19 está ele na metade do vetor? Não está, 19 não é igual a 16. Como o meu vetor está ordenado, eu tenho certeza absoluta que o 19 ele não está do lado esquerdo do vetor, em relação ao 16, porque todos os elementos que estão à esquerda de 16 são menores do que 19. E são menores do que 16, por consequência. Então, a única chance do 19 estar neste vetor ordenado é ele estar do lado direito do 16, nas posições à direita do 16. Então, eu aplico a mesma ideia de procurar na metade do vetor, só que eu elimino todas as posições do lado esquerdo do 16 e vou procurar na metade direita do 16. Então, eu vou procurar o 19 na metade do lado direito do vetor. E quando eu faço isso, eu já acho o 19 diretamente. Então, neste caso aqui, eu precisei apenas de Duas comparações para poder achar o 19, ao ponto que se eu estivesse utilizando busca linear, por exemplo, eu precisaria ter passado pelas seis posições. Então, com a busca binária, eu consigo um custo muito inferior à busca linear, né, como vocês podem perceber aqui, e ela é muito apropriada para conjuntos grandes de elementos. Tá? E nesse caso de conjuntos grandes, a gente vai conseguir perceber, na prática, em termos de tempo de execução, o ganho assustador que a busca binária tem em relação à busca sequencial. E quais são as desvantagens? É que para que a busca binária funcione, eu preciso manter os elementos ordenados. E pode ser que manter um conjunto muito grande de elementos ordenados acabe gerando um custo, uma sobrecarga é, que talvez o área de desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento, não esteja disposto a pagar. Então, a busca binária é recomendável para conjuntos de elementos que sofrem poucas alterações. Se esse for o seu caso, não pense duas vezes. Use a busca binária que você vai conseguir um ganho muito maior em relação à busca sequencial. Então, basicamente, nesse curso aqui, a gente vai estudar conceitos de recursão e de algoritmos recursivos e vocês verão vários exemplos de algoritmos recursivos e também exemplos onde a recursão talvez não se aplique de maneira tão direta. Ela não funciona muito bem sempre na prática. Vocês vão entender em que cenários que ela é mais recomendada e vocês vão ver a primeira aplicação da recursividade com um ganho de desempenho, que é no contexto de algoritmos de busca. Então, desejo a vocês um ótimo estudo neste módulo.